We'll be Olá, pessoal, estamos de volta aqui na sexta jornada. E essa jornada, o pessoal adora, né? Porque é o dia que vocês vão começar a colocar a mão na massa, né? Guilherme? É verdade, gente. Tudo que vocês planejaram vai sair do papel agora. Vocês vão começar a produção do produto que vocês vêm pensando desde lá de trás. Isso. Então, gente, não se esqueçam. Chegaram pra jornada, todo mundo já tem que se posicionar. De acordo com o fluxograma, né? A linha de produção é. que vocês vêm planejando, juntamente com a diretoria de produção. Todo mundo vai, se posiciona e começa a produção. Hum. Vocês vão descobrindo com o tempo que... Ah, uma pessoa é melhor nessa etapa do que na outra, e aí vocês vão se realocando para que a produção ocorra da melhor forma possível, né? mais isso, ágil, né, Carol? Isso, com certeza. E lógico que é uma evolução, né, gente? É importante que ao final do dia de hoje vocês conversem para ver o que, que pode fazer de melhor para o próximo, né? O que, que foi uma dificuldade nessa jornada que para o próximo a gente pode fazer melhor. Essa conversa é fundamental. E essa conversa também é fundamental para vocês conversarem sobre os materiais, as, mat as matérias-primas. Será que vai faltar alguma coisa para próxima que a gente gastou demais? Então, essa conversa é essencial. Alto, Sem né? dúvida. Vocês têm que lembrar que é a primeira vez, que vocês estão fazendo o produto em conjunto, então Isso. vão encontrar dificuldades mesmo, né, Carol? Isso. O importante é que vocês não desanimem, porque com o tempo vocês vão aperfeiçoando o produto e vai ficando mais fácil, mais rápido, de melhor qualidade o produto de vocês. A partir da sétima, da oitava, da nona jornada. Isso. Vai sempre pra melhor. Então façam como a Carol falou. Conversem, vejam o que deu errado para consertar na uhum. próxima e tá tudo Isso. certo. E essas planilhas aí, ó, produção, fica de olho, porque hoje começa a produção... Tem que pensar nessas planilhas, anotar tudo direitinho, né? É. Você de marketing aí, não esqueça de anotar se tiver algum produto que vai sair pronto hoje. Tem que anotar também quem que vai levar. Então vocês fiquem de olho nas planilhas, fiquem de olho na produção. Tem tudo pra dar certo hoje, né? É isso mesmo, então, gente. É isso boa aí, sorte, gente. boa jornada pra vocês e boa produção. Até, Até mais. mais.